Olá, aqui é o Bel, e depois de muita tentativa, muito sofrimento, consegui o acesso à de Beta do Verge. Por enquanto, só tá no, nos Estados Unidos liberado, então a gente brasileiro teve que fazer um esqueminha pra conseguir, né? E por enquanto, eu vou mostrar só o menu. Menu, shopping, tudo que, que for de bom. Lembrando que se vocês quiserem mais novidade, tem a página e o grupo Central Verge. E é só curtir lá, que tudo de novo vai aparecer lá. Claro que eu vou trazer coisas aqui também. Então, vamos lá. Primeiro aqui, eu já, já mostro a novidade. Você tem missões para fazer também, pra você liberar as coisas aqui. Aqui, pode ver que eu liberei já o chaveirinho. Eu liberei esse que eu tô usando agora, esse título. Aí você vai liberando o personagem e tudo mais. Aqui eles vão mostrar mais o que tem de novo, né, no jogo. Coleção é as suas armas, né? Aqui o, os sprays que você tem pós-rodada, tudo, aqui você vai mudando ó. coisa simples, aqui as armas e os agentes a gente vai liberando com o tempo, não sei como que vai ser o, o sistema de economia do jogo ainda, mas eu fui fazendo a missão e fui liberando os agentes, por enquanto eu tô com esses daqui que não tá com cadeadinho, e todos os agentes vão estar detalhados no grupo do Central Verde, Brasil né <risos> aqui jogar né, pra você procurar uma partida, aí você pode ser aqui, um jogo personalizado, que nem aqui você criar, legal, colocar um observador, já tem que é muito bom velho, ó, cheats desligado ó. não dá pra ligar aqui, e aqui sem classificação por enquanto, que não tem ranqueada né, aqui eu põe pra procurar, ele já vai procurar completar o time, já é mais. Carreira é o histórico de partida. Vai puxar tudo que você já fez aqui, ó. meu histórico não tá muito bom, que eu só tava testando só. O único que eu consegui ganhar e ficar positivo é nessa daqui com a Viper é porque eu tô lagado, então até atrapalha eles, então eu evito. Mas o mais interessante aqui, ó. A loja já quer ganhar dinheiro. Primeiro eu vou mostrar as armas separadas aqui, ó. Esse daqui é como se fosse a 10, ó. Bonita pra caramba. E tem esse daqui, a coleção de saqueador Olha que bonito que é A faca simplesinha, né? Mas a, o diferencial é nas armas Aqui, ó Aqui é mostrando, né? Como que é a arma Quando você mata o cara Da hora, né? Aqui é o estilo de recarregamento né? Que vai mostrar a animação de recarga, né? E aqui é o efeito e o áudio da arma Esse daqui é um fuzil de assalto, né? Também tem pra uma pra aquela lá que a gente viu Pra esse revólver É a mesma coisa, ó o jeito de animação é carregado. Alma ah. roxa, roxa, ou rosa, sei lá Leva aqui, é só mostrando como que ele recarrega, né? Tô na arma Você vê que ele, ele tem um espectro, né? Ó, uh. já era Aqui é só mostrando a arma Temos a, a, a WP É, eu vou falar WP, mas é, é o, o rifle de precisão Pra mim é a minha mais bonita de todas Olha ela, ela acende, vermelha Fica piscando Virou, atirou Recarregou também já com o espectro Mas aqui, ó É um vulto vermelho que puxa ele E é isso, mas isso custa 5 mil O pacote inteiro, hein? Só Deus sabe quanto que custa isso Se quiser pôr o dinheiro, ó Clicou no, no simbolozinho do verde aqui E agora a gente tem a noção 5 mil custa caro, hein, galera Tá caro, mas é cosmético, então... Mas vai estar caro, ó, 50 dólares pra você ter 5.300, não vale a pena agora, pelo amor de Deus, gente, não gasta dinheiro agora Quero o jogo sair, espera tudo, não gasta no beta, pelo amor de Deus Bem, o menu é esse, espero que vocês tenham gostado, não sei se esqueça de deixar o like Se você quer saber mais sobre Valorant, se inscreve no meu canal E também segue lá a página do Central Valorant Brasil e o grupo também Vamos interagir lá, valeu? Aquele abraço, falou, valeu!